Olá amigos, no passado domingo celebrávamos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que são depois enviados a anunciar, a evangelizar, e onde também tu foste convidado a isso mesmo, seres também evangelizador e anunciador, este domingo celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Já entramos no tempo comum e esta solenidade vem mostrar-nos Deus, amor. Se... Quisermos perguntar como é que podemos definir Deus, a melhor coisa que podemos dizer é esta. Deus é amor. É o amor na sua plenitude. E Deus, enquanto amor, não se nega a si próprio. Deus é sempre amor. E a sua grande manifestação de amor passa precisamente pela forma como ele olha para o mundo, olha para cada um de nós, olha para o seu povo e ama-o desde o princípio até ao fim, e entrega-nos o Seu Filho Jesus Cristo, o Seu Filho unigênito, para dar a vida por nós. Vejam só que tão grande gesto de amor Deus tem. Deus que nos entrega o Seu Filho. E sabemos que entrega o Seu Filho dando a sua vida na cruz, por cada um de nós, para nos libertar, para nos salvar, para que assim sejamos redimidos de tudo aquilo que é o nosso pecado. E assim sejamos também nós, capazes de poder fazer esta experiência do amor, aprender o amor de Deus para sermos e darmos amor também aos outros. Este é o grande desafio que nos é deixado, o de sermos capazes de amar, e amarmos olhando para os outros com este olhar de amor, olhar para os outros com o olhar de quem olha como Deus, de quem é capaz de reconhecer no irmão uma criatura de Deus, também ela imperfeita, como nós somos, e cada um de nós tem as suas imperfeições. Olha para ti. Olha para dentro de ti, para aquilo que são as tuas imperfeições. Reconhece-te na tua imperfeição. E esperando a grande misericórdia de Deus, sê também tu capaz de amar. Sê também tu capaz de derrubar muros. Sabes qual é a grande barreira do amor? É precisamente o muro que tu colocas à tua frente e tantas vezes à tua volta que impede verdadeiramente Deus de chegar junto de ti. O muro que tu constróis, nós vemos tantos muros, tantos muros aí pelo mundo fora e tantos muros que nós às vezes levantamos mesmo na nossa vida e que nos impedem de chegar junto do outro ou que o outro possa chegar junto de nós. Que impedem que Deus possa fazer a experiência de trazer até ti a sua misericórdia. Derruba os muros que tens na tua vida. Derruba os muros que impedem tu seres verdadeiramente amor e de acolheres o amor de Deus. Este é o desafio que te fica para esta semana. A partir deste Evangelho que escutamos, que meditamos, que rezamos, procura ser amor. Derruba o mur os muros que há na tua vida para acolheres Deus. Para seres também tu este objeto da misericórdia de Deus, porque Deus não veio só para alguns, veio para todos e para ti também. Bom domingo.